foi acusada de ser uma terrorista, né? a gente não pode Nossa. afirmar nada sobre nada, nem sabem quem votou, né? mas agora ela fala mal dos caras lá, é capaz deles de tomarem uma ação de vingança contra ela, né? acho que é o povo inteiro que está querendo isso, mas eu não sei, né? Estado Islâmico, Dilma, governo brasileiro, acho que vai vir muita gente daquele país para cá e não tem lugar para eles aqui no Brasil, imagine milhões de desabrigados aí correndo para cá para trabalhar em São Paulo, no Rio de Janeiro, ixi, não vai dar certo, vamos parar com essa palhaçada aí, vamos anunciar a crise para eles não virem para cá, eles terem medo porque ninguém quer passar sem dinheiro, né, então a crise tem o seu sentido também. Vai sair confusão lá para aqueles lados e vai ter gente sobrando no mundo sem ter para onde correr. E o Brasil é o abrigo de todo mundo, né? Só que agora não tem mais espaço para esse pessoal não. Eles já contra a religião, aí né? vai dar confusão isso aí. Melhor a gente deixar de uma queta aí fazendo crise e o pessoal lá com medo, ó, não vamos pro o Brasil, vamos para os Estados Unidos. É isso aí